Oi, mudanças cíclicas da paisagem. Vamos ver o que é. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Essa sequência de vídeos eu fiz de meados de agosto, vídeos curtos, até o início da, da primavera. Um pouco mais de um mês de, de vídeos curtos. E a intenção era mostrar o pano de fundo é a florada dos ipês amarelos aqui de casa, e a intenção era e é mostrar a evolução, a mudança da paisagem que vai acontecendo ao longo do tempo, né, numa transição de, de estação. Então a gente começa é, com uma chuva mais forte, o prenúncio de uma chuva mais forte em meados de agosto, a chegada de uma forte frente fria, talvez a última, da, do inverno desse ano, então em 2020. Depois uma seca muito forte, com reflexos, obviamente, na paisagem novamente e o desdobrar disso até a, a transformação total. Deve dar aí uns, talvez uns quatro, cinco vídeos. Vamos acompanhar desde o começo. Nuvens prenunciando chuva, as primeiras flores do IP, dos IPs amarelos, já chegando, a gente vai acompanhar uma grande transformação que vai acontecer. Com as chuvas, no instantinho, isso tudo que está seco vai ficar verdinho. E os ipês amarelos todos floridos. Lá embaixo algumas árvores, uma arvorezinha já com bastante flores. flores de laranja. Mais flores no sistema de tratamento. Aqui embaixo, o sistema de tratamento de águas pretas. Os copos de leite. E as flores dos ipês Passando ali um tucano, essa peixe... Daqui a pouquinho isso tudo aqui vai estar diferente. Vai estar amarelinho e com alguma chuva o verdinho já começa a voltar. É a sucessão das estações. É isso aí mesmo. Um dia de chuva.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 Olha que beleza. Como as coisas mudam rápido. E aqui atrás. Que tava bem marrom. <risos> Olha como é que já tá verdinho. Quer dizer, não tá verde, verde. Né? Mas tá bem rápido. Oi, fiote! Quarto dia, aumenta a quantidade de flores nos ipês. A grama já está um pouco mais verdinha. A gente já consegue ver mais florzinhas, os botões florais. Tudo aguardando seu tempo e a transformação do ambiente vai acontecendo. Essa noite choveu bastante. Quero mostrar como é que o verdinho já vem vindo. Olha nesse gramado aqui. Olha as folhinhas verdes já chegando por aqui. A coloração do gramado, que estava marrom, está agora meio verde, amarelado. Vai se recuperando. Olha as folhinhas novas aqui. Quarto dia. Olha a rapidez das mudanças. Olha esse pedaço aqui. O gramado já retornando. Por outro lado chuva forte acabou derrubando algumas flores do ip. É, eu acho que não dá para ver pelo pelo vídeo, mas eu estou vendo um monte de botões florais que estão engordando, estão crescendo. Vamos ver esse ano como é que vai ser. As orquídeas abertas, margaridão do campo ali embaixo aberto. Então, é época que diferentes plantas vão lançando suas flores, servindo de alimento para os pássaros né? e pequenos animais. Legal, então, por hoje é isso. Se tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve se não for inscrito. Se quiser, temos um grupo aí no WhatsApp que dá para acompanhar as coisas todas. Se tiver intenção de conhecer um pouco mais o sul de Minas, a casa recebe hóspedes. Se quiser se transferir para o sul de Minas, a gente pode ser um ponto de apoio nessa transição. E aí, me procura que a gente troque uma ideia. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.